Alô, Opa! Uh, bora? Marquinhos, oh, você cara. se encaixa em uma pessoa gente boa ou bonita? Gente boa. Você não se considera bonito? F fala de novo, fala de novo, só pra gente... vamos lá, fala de novo, fala de novo. Eu sei que a pergunta é sim, manda de novo. <risos> Se você se considera bonito ou gente boa Gente boa <risos> E você não se considera bonito Não, não é questão disso É que tipo assim, é que a minha beleza, assim, assim Ela é, ela é exótica, eu só, tá eu ligado? Parecido. Tipo, eu não, eu não sou bonito sempre Mas se eu pegar pra ficar bonito, a galera fala Hum, hum Marquinho Que isso, paizão, entendeu? Não ficar. tipo, eu é. acho tipo feio como? Tipo, tipo como? Quando você se arruma, assim? É, quando eu vou arrumadinho, vou colocar um negocinho arrumadinho Pô, passa um perfume, tô aqui, hein Ah, você não tá mid, não? Tô mid! Nossa, esses cara foi muito rolado, véi Caralho, tá o Ranger me rolou também aí. Oh, Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash Só entra na frente, só entra na frente Beleza Tá sem flash Não, não tá aqui com o flash Vai Eu mato, eu mato, eu, eu mato e morro, mato e morro NÃO, por que, que você não avisou que você tem tá a rede? Pera, mano, deixa eu sair vivo aqui, rapaz! Valeu, boa, boa ah, Meu Deus eu Beleza, vou dar TP também. Vou aí, dar tempo, aí, Beleza, tem smite. Boa, boa, boa. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Ele tá aqui, véi! Ai, ah, eu vou, eu, eu vou. Gira, vem, vem! Gira, tô indo, tô o Gira, indo. Dá é tá visão pra mim? Eu que aqui, aqui, com aqui. medo. Tá morto, tá morto. Você quer assistência? Cai, que tá quero. Tá quero, quero, quero. Então vem, vem. Mas não vou pegar aqui, ó. só assistência. Eu errei, mano, eu, errei cara. eu errei! Pega, pega, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei a parede. Caralho, ele veio futarado. Ah, ó, botando desenho fazer o um arongueiro, Ah, mano. Ah, mano, eu quero pisar no rio e não posso, mano. Eu posso ir, eu posso ir, pô. Ó, guardar ali. Ah não, o trash deu uma moral aqui. Valeu, mano. Cara, cara humilde aqui. Fez a boa. Caralho, Posso ir? Quando você quiser. Então bora. Eu pego, eu pego. Tancando pra você? Tancando pra você? Tancando pra você? Nossa! Caralho, tanque pra porra aqui, hein? Clean, hein, é mano? Tanque? Nossa, que beleza, hein, galera. Ó, eu, eu me acho mais bonito que o Hakin. Pronto, falei, tô leve. Tô leve. Sério? Dioca, sou feio. Mas o que, que você tá usando? Nada. Não é mesmo? Tá usando nada? Nada. Sertanejo, Justin Bieber, aí Eminem. Vai tudo, tá ligado? O bagulho vai mudando. Pior que aí fica foda mesmo, a play fica bacana. A gente vai ter pagode top, você brota? Broto, boto pra caralho, entendeu? John? Ah, não, é do meu time? Não. Puta merda. Vamos, vamos, vamos. chegando, chegando. Tem hoje, tem hoje? Eu tô sem mana, não. Tinha, mas não tinha mana. Trolei, podia ter Eu saído. Me saído. Me mas tá subi. de boa. Cadê o quero usar a mid. Tô descendo, tô descendo lá. Vamos lá? A gente agora bota agora e bota arauto. Pegar o já ali primeiro. E aí, posso ir? Consegui Bora! Tá? Caralho, mas foi muito rápido isso aí não? Que? <risos> Nossa, estacou muito, né, velho? <risos> que merda, véi! Ah, velho, caralho, velho! Eu fui até o final batendo no cara. Caralho, véi! Ah, vou beat, mesmo. Beleza. Hum, será que você morreu? Caralho, tá muito forte, Rengar. Mas você jogou bem. Você jogou bem. Eu eu, eu, eu vou aqui, eu vou aqui. Ô, oh, você não matei não? Nossa, rodou, eu mato, mal, eu, mato, eu, mato, eu, mato. eu mato, eu mato. Eu mato, eu mato. Ai, mano, caralho, não deu tempo, velho. Ele tá sem ult, Rengar, ele não tá invi não. Música chata? até não sei. Música incrível. Tá, beleza. Tô descendo, Marquinhos. Foi só sair, véi. Kaita, Kaita, Kaita. Brota, brota aqui da dá nóis, brota Pô, aqui dá, dá Pô, dá pra ajudar, aqui, dá Dá, dá, dá, dá, dá, dá. Peguei. Alguém de nós vai morrer, mano. Por quê? Não vai, não. Será? Achei que ele ia dar um com o Não, nós. bora, bora. Completa! Beleza Ah velho, o cara deu boi só pra não pegar kill Beleza um Ai! Quase que o triunfo fez o W cair, mano Pô, jogou, hein? Jogamos, mano, peguei muito gold, ter com quase 3k na bag Bora Quando você quiser Mano, esse Ringer tem que matar ele, tá ligado? Não sei como Assim Assim e eu morri também, mas... Dá pra ajudar lá? Dá pra ajudar lá? Não, tô sem cooldown, véi. Ai, Nossa. só mais que ter esse shield. Por favor, sem cooldown. Essa... Mobear dá pra burstar, tá ligado? Não, Riga, eu cloba não. Ó lá, tá aqui, oh, ó. pegou, pegou! Caralho, cara foda. Calma, jogando talento. Eu vou focar dragão Não, não, não, não, não. Não, não, não, não não, não, não, Tem que lutar. Calma, calma, calma, calma. Tô sem cooldown, calma. Ai, meu cronômetro não sai! TK não come! Ai, velho, tomei stun da Sandra, velho. Perdeu feio, né? Ai, mano, eu, eu, eu acho que eu joguei mal, mano. Eu joguei mal, galera. Que merda, velho. Ai, mano, caralho, velho. Esse cara é muito sapeca, mano. Tô, tem TP aí, hein? Nossa, que vontade que deu de ir pra vou levar cima, volta, mano. Volta, volta, volta. Esse stun da Saindra tá me Eu julgando, sou o Filme mano. do Pestanha, tão falando aqui, ô, Marquinhos. Ó, oh, você brota, você brota. Filme? Posso ir, posso ir. Oh, eu, eu quero muito lutar, velho. Ó, teve TP, teve TP. Louco, louco. Caralho, não cura muito, fi. Mas bate Nossa, nele. O cara me comeu. Meu Deus, o cara não morreu. tá ah, morreu sim. Caralho, esse é o bom, velho. Caramba eu, mano, é, a, a bar, gente bar, deu Ace! Bar. Barão pra caralho, mano! Caralho! velho! Caralho, a gente jogou que um trem, de, essa fight ainda? Caramba, mano? todo mundo, velho! Caralho, God, mano! Ó! Beleza! Nice. Eu curo aqui, talvez, rapidinho, pera aí. Depois que eu curar, eu vou, hein. Tô sem coisar, o calma. Ah, mas aí você vai ficar só assistindo? Calma, calma. É o cara lá, pô, que paga? Calma, calma, calma, calma. calma. Beleza. Eu tô assistindo. Ah, eu ri ah, okay, o que? Ah... Acho não matava. Tá. Uh, Quase. Tô indo aí, Mano, eu tô metendo muito louco, euzinho. É só por estar, é só por estar. Eu fico enchendo o saco dos caras aqui, mano. É só por estar, véi. A gente luta, será? Luta. Caralho, mano. Como é que o que é engraçado, né, véi? Ah, velho, o cara não me come nunca, porra. Não é possível, eu sou mais bonito. Eu vou ter que resolver isso aí, então. Porra, o cara não come nunca, nem uma vez. O jogo eu inteiro. Vou, eu vou resolver isso aí. Cara, ah, lá, comeu a felhos! Ah, GG, mano. Acho que se focar no Nexus é, é GG, hein, mano. Beleza. Tá jogando, né? Tô assistindo, tô assistindo. Dá pra focar o Nexus? Dá pra focar o Nexus? Foca o Nexus, Marquinhos. Foca o Nexus, Marquinhos. Ih, tem cá da GGT! TECA! TK TK! GG. Uh! Caramba, ganhou esse jogo, né? Ah, lá. ah, e falaram aqui, ó, você é, é mamável e não é comível. É... Nossa. Ah, Putz ok. Site. Tá bom, né? Pelo menos uma, uma coisa, né? Ó, ah, tá ótimo, velho. Drop it like it's hot, drop it like it's hot.